Quem tá aqui? Um menino. Que menino? Você não acredita em mim, mas eu tô vendo. Clara, só preste atenção nesse objeto. A Clara se trancou. É um caso perfeito pra retomar o trabalho do teu pai. É um risco muito grande. Eu assumo risco. Faço qualquer coisa pra terminar de volta. é uma família de médicos, Fernanda. Meu marido teria feito a mesma coisa por vocês. Eu sabia que você tem uma irmã. O nome dela era Lúcia. Era <tos> meu pai no num ocidente. E esse tanque? Foi a obra da vida do meu pai. E permite a restrição sensorial total. Isso é meio assustador. Claro. Ele tá tá aqui. <tos> Clara, onde você aprendeu essa música? A Clara está possuída pelo espírito da Lúcia. Espíritos não existem, mãe. Eu vejo a Lúcia nela. Ela quer vingança. Você